Para nós, brasileiros, falar do barroco é falar da nossa própria origem cultural, de nossa própria formação histórica, das raízes de nossa maneira própria e íntima de ver, de sentir, de exprimir uma peculiar experiência do real que a arte só faz transfundir e sublimar. Porque o barroco está de muito perto ligado a um modo específico de ser que aqui aportou com os povoadores portugueses, e cedo se amoldou a nossa realidade tropical e americana. Inseparável da ideologia que forjou a nossa primeira sociedade e os nossos primeiros valores, o religiosismo contra reformista dos jesuítas, o barroco não ficou limitado, porém, às formas exteriores de um estilo arquitetônico ou do revestimento ornamental do rito católico. Ele sintetizava as forças da interioridade bastante características do homem do período e delas impregnou, por isso, Todas as manifestações da incipiente vida cultural e social. Afonso Ávila é o nosso assunto de hoje em prosa poética. Este é um programa do texto Este prosa é um, este prosa é um, é um poética. Poética. programa do texto Prosa em poética. poética. Prosa poética. Prosa poética. Nosso assunto de hoje aqui vai ser a, a não propriamente a poesia, mas é, um, um, um trabalho, o um trabalho poético em prosa, a a fronteira, na verdade, entre poesia e prosa, que caracteriza é, uma boa parte da obra do é, Afonso Ávila. E falar do Afonso é falar de alguém que está é, eu tenho uma especial satisfação por fazer esse trabalho hoje, porque eu falo de alguém que foi, além de tudo, um grande amigo. É, Afonso, eu conheci em 1993, quando é, se fez a comemoração dos 30 anos da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, que tinha acontecido 30 anos antes, portanto, em 1963, que foi comemorada lá, em Belo Horizonte, com um evento, que, aqui está o catálogo do evento, para o qual eu fui gentilmente chamado pelos organizadores, grandes amigos, Eleonora Santa Rosa e Afonso Ávila, que na ocasião é, estavam na organização desse evento, e que levaram a Belo Horizonte é, um grupo de artistas que, é, é, que era absolutamente surpreendente. Basta dizer assim, para citar uma das coisas várias que aconteceram lá, é, eu fui chamado especialmente para fazer o comentário, escrever o comentário que saiu nesse catálogo do, do, é, da apresentação do show, da performance, do OUVER, que foi a última ocasião em que, na verdade, aconteceu uma performance dos três membros do grupo Naigandris, da poesia concreta. Haroldo de Campos, Décio de Atari, e Augusto de Campos. Foi a última reunião dele, se deu em, em Belo Horizonte, no Teatro Alterosas. E, além disso, nessa ocasião também estava presente Marcelo Brissac, Lívio Tratenberg, Guissi Campos, o saudosíssimo Roberto Marcicano e Arnaldo Antunes, que naquele momento estava, tinha acabado de sair do Titãs, estava pré-lançando, o seu primeiro trabalho solo, que se chamava Algo, que foi apresentado em primeira mão lá nesse evento. Então, é, essa é uma foto que mostra esse pessoal todo, mas Walter Silveira, que dirigiu toda a organização de cena e tal. E lá em cima, aqui no cantinho, aqui em cima, está Laís Corrêa de Araújo, que era casada com, com Afonso e Afonso Águia. Né? É, e eu quero... Muito falar da, desses desse, dessa dessa dupla também, mas é, dizer que por fim é, no, é, a minha ligação com a Afonso se tornou uma amizade tão forte que aí no ano seguinte eu convidei e assim para uma pessoa completamente iniciante ele foi de uma generosidade tremenda e ele topou fazer a apresentação no único livro de papel que eu fiz na vida em 1994 saiu no ano seguinte que é esse aqui Selva Bamba. E é, Afonso, além de ter sido uma pessoa dessa, desse quilate de qualidade, era um extraordinário poeta com uma produção imensa. Né? A gente já vai falar disso aqui. Esse aqui é o volume que reuniu parte da obra completa dele, né? uma produção imensa que incluía também ensaio. Então, o trecho que eu acabei de ler para vocês é um trecho de um, desse livro aqui, chamado Minor, Livro de Louvores, que é sobre... Uma série de temas, né? tem textos poéticos também, mas principalmente ensaísticos, e nesse que eu li, chamado Barroco, Arte de Consumo, né? ele faz uma, um comentário sobre esse, que foi um assunto é, absolutamente presente durante toda a sua vida. Então, é, antes da gente já ir para é, um, um texto específico, né? para a gente já começar com um texto específico, eu queria é, compartilhar com vocês uma, uma apresentaçãozinha rápida, como eu sempre faço aqui, né, da, da obra do Afonso. Eu acabei de me referir ao Afonso né, e me referi a Laís Corrêa de Araújo. E isso é uma coisa que é sempre interessante assinalar né, a singularidade desse casal extraordinário que existia como casal, mas como duas entidades independentes, estava longe de ser aquele tipo de relação em que a figura feminina se mantém assim numa espécie de segundo plano, como a musa do poeta, aquela que só o acompanha, né? Eu me lembro que tendo conhecido Afonso eh, já com idade e Laís também, né, mais velhos, eh, ainda assim eu percebi que aquela relação era uma relação absolutamente horizontal, né? no sentido de que cada um desenvolvia a sua obra, o seu trabalho. Laís, durante toda a sua vida, produziu poesia com esse nome. O próprio fato dos dois terem nomes diferentes e terem mantido esses nomes né? e o tipo de relação, que, na verdade, era inspirada por uma das figuras de quem Afonso foi grande fã, inclusive recebeu essa figura em Minas Gerais e no Brasil, quando ele esteve aqui, que era Jean Paul Sartre. Que ele sempre contava essa história que o Jean-Paul Sartre era o intelectual mais importante da geração dele. De fato, a gente sabe que Jean-Paul Sartre teve atuação distinguida em mais de 68, e o casal Sartre e Simone de Beauvoir visitaram o Brasil. E ele esteve entre os que recepcionaram Sartre e Simone de Beauvoir, porque Sartre e Simone de Beauvoir foram visitar Ouro Preto e tudo isso, e ele estava junto com eles. E eu tenho a impressão que era um pouco isso que rolava com Afonso e Laís. Eles eram um pouco essa essa coisa, né? É, um casal que era na verdade dos grandes intelectuais, né? É, é, duas pessoas extraordinárias é, convivendo de alguma maneira, é, um, é, de todas as maneiras, né? Na verdade, convivendo é, em trocas permanentes. Quer dizer, era muito nítido ver que Afonso tinha a obra dele, tinha a personalidade poética dele e Laís tinha a personalidade poética dela também. E a outra coisa é, que me é, chama muita atenção ou que, que eu gostaria de destacar antes de ir mesmo para a prosa que eu escolhi para falar para vocês hoje aqui é, sobre o Afonso, a outra coisa que eu gostaria de destacar é que a... a a obra do Afonso Ávila, que eu mostrei ainda agora aqui até os volumes, né? a obra do Afonso Ávila ela é particularmente é, impressionante e, e caudalosa. Né? Eu só destaquei alguns, algumas imagens que vocês podem encontrar aqui na internet, mas eu me lembro é, a generosidade do, do Afonso foi a tal ponto e a nossa amizade se manteve mesmo à distância, eu não morava em Belo Horizonte, raramente ia lá, muito raramente para dizer a verdade assim depois de 93 por muito poucas vezes e as poucas ocasiões não pude encontrar com ele mas ele sempre manteve um contato comigo e sempre me mandava os trabalhos dele e foi assim que eu tive a oportunidade de ter nas minhas mãos esse livro aqui o homem ao é termo que é uma coletânea extraordinária da onde a gente vai tirar algumas das coisas que a gente vai falar aqui hoje né e que é um um tomo gigantesco só de poesia. E depois desse tomo gigantesco de poesia, você ainda tem outros trabalhos. A minha geração conheceu o Afonso por dois livros que eu estou colocando no meio, sempre em destaque, que é, é, é, é, se diferenciando, esse livro Azul, o Discurso da deformação do Poeta, que é um dos livros de poesia do Afonso, é um livro que ficou muito presente na época. É, é, nos anos 70, assim, o Afonso tomou um caminho muito singular nessa época, ao mesmo tempo também mergulhando é, no, no barroco e se tornando uma autoridade é, profunda nisso, aí, tendo publicado diversos livros e tendo conduzido, junto com um grupo é, lá de Minas Gerais, conduziram a revista Barroco, o um interesse pro, pelo barroco do Afonso o aproximou, dentre os três grupos, os, dois, os três membros do Noigandris, o que ficou mais próximo durante certa época do Afonso foi a... É, foi de Campos, por causa dessa questão do barroco, que eles trocavam muito questões relacionadas a isso, e o Afonso, inclusive, tem textos em homenagem a ele, assim como tem textos em homenagem a outra figura que também ficou... É, com, teve grande amizade com ele, voltou a se encontrar com ele diversas vezes depois dessa ocasião e antes, que é Uh, Augusto de Campos. Aliás, é, na, no mesmo conjunto de fotos em que aparece, aí, por exemplo, o Afonso, essa foto é da exposição lá que aconteceu é, em Belo Horizonte da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, né? há uma outra foto em que aparece Augusto de Campos com uma câmera muito comum nos anos 60, essa exposição foi em 63, que era uma câmerazinha pequena que todo mundo tinha que era a câmera portátil de fotografias da época. E Esse é um momento muito singular, porque, é, em 1963, ao mesmo tempo, você tem a afirmação de todo um discurso moderno que vinha da poesia concreta, da inauguração de Brasília e tudo isso, e, ao mesmo tempo, o começo da emergência de uma poesia participante ligada à poesia de vanguarda, mas uma poesia participante, e essa mistura toda foi capturada nesse momento pela, pela chegada disso em em Belo Horizonte e é aquilo que é, é marcado particularmente pela, pela poesia, da poesia do, do Afonso pelo, pelo livro perdão, é, Código de Minas antes do Código de Minas o Afonso vinha, é, fazia parte de um grupo chamado Tendência e tinha feito esse livro que também é muito interessante chamado Carta do Solo e alguns livros anteriores Outro livro também que é, percorreu a minha geração, né, de alguém que já vinha gerações posteriores, né, que estudava, nesse caso, na Faculdade de Letras, estudou esse livro, é o Poeta é Consciência Crítica, e que foi uma forma que o Afonso também encontrou de, no ensaio, traduzir esse encontro que se deu entre a arte experimental e a, a, uma, uma, um investimento político, né? que foi absolutamente fundamental durante todos os anos 60 e começo dos anos 60, 70 como forma de resistência. Né? É, o, o livro é, Código de Minas, por exemplo, do Afonso, é de 1963 até 1967. Depois há o um Interregno e ele vem com outros livros, já no começo dos anos 70, livros marcados fortemente por uma ironia, por uma por uma contundência em relação àquilo que estava se passando de autoritarismo no Brasil. O Minor a gente já falou aqui. E aí eu queria também destacar, finalmente, que dentro da carreira do, do, do Afonso, a coisa se prolongou até ao, o ano mesmo da morte dele, que é 2012, em que ele ainda publicou esse livrinho é, Égloga da Maçã, que é provavelmente um dos livros mais extraordinários de poesia que eu já li. Né, e que é um livro que é, retoma uma série de tópicas e de características da poesia do Afonso de uma forma muito interessante e muito é, original. Né? O Égloga da Maçã era um livro que já não era esperado porque depois dele ter feito já uma antologia como essa que vinha de 1949 até 2005 ele poderia já ter se contentado né, com é, ter se tornado um poeta importante, fundamental e com uma obra bastante consistente, mas ele continuou, é, persistiu né, é, e acabou é, produzindo né, no momento final da vida esse livro que é sensacional. Eu tenho aqui também um que eu não acabei não conseguindo colocar a capa aqui, que é O Visto e Imaginado, um dos dois livros dele, publicados pela editora Perspectiva na coleção Signos que era uh, uh, conduzida pelo pelo uh, Signos 12 conduzida pelo Haroldo de Campos e hoje é pelo Augusto e é um livro muito interessante porque nessa edição ainda havia estavam presentes os poemas mais com o caráter mais semiótico deles que misturavam dele misturava elementos visuais é, e não verbais e verbais E assim por diante E aí, é, nesse livro Tem uma, uma reprodução De uma imagem Que agora eu quero ir é, Recorrer a ela é Uma imagem que é essa aqui De uma visita Que o Afonso fez na época Que estava fazendo as suas pesquisas Para produzir a sua monumental Obra né, sobre o barroco mineiro né, Que acabou... É, virando dois volumes da editora Perspectiva, O Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco, volume 1 um e volume 2, em que ele é, fez um trabalho muito semelhante em muitos aspectos, Eu acho que ele teve influência disso, do Michel Foucault, é, livro que vai buscar nos documentos, né, começou com a história dos autos da devassa, da Inconfidência Mineira, mas vai buscar nos documentos e nas, nos levantamentos de documentos guardados nas, nas instituições mineiras, as informações para reconstruir a atmosfera, o ambiente né, da vida barroco, do barroco mineiro durante o século de ouro e depois, já no século XIX, séculos 18 e XIX. Essa é uma obra monumental, está desdobrada em vários livros, alguns, inclusive, destinados a estudos específicos, como, por exemplo, o teatro, é, em Minas Gerais, que eu gosto muito dessa pesquisa dele sobre teatro, a pesquisa dele sobre as orquestras barrocas, a pesquisa dele sobre a arquitetura barroca, da qual ele mergulhou bastante. Enquanto ele ia fazendo essas pesquisas, ele também ia pegando materiais dessas pesquisas, como ready e usando na poesia dele. Então, tem trechos inteiros de documentos que ele recortou, reeditou, e utilizou em vários dos livros de poema dele. Então, era uma produção absolutamente completa, era o pesquisador sendo poeta, o poeta sendo pesquisador, e isso é, se dava também na vida dele, ele fez algumas viagens de pesquisa, e uma dessas é, dá nessa foto aí, que ele tirou no terreiro de Jesus, nos anos 70, numa época em que o Pelourinho era completamente diferente do que depois aconteceu com ele, de, de recuperação, de, alguns dizem de... É, revitalização, eu diria de gentrificação também. Né? E ali no Pelourinho ele se fez fotografar uma foto, se não me engano, está é, aqui nesse livro tem a, a referência da foto, eu acho que é uma foto tirada pela Laís, não estou absolutamente seguro, mas é, ele se fotografou então nesse, nesse, nessa localização aí, que é o lugar da casa né, de. É, de Gregório de Matos. E é possível perceber, na obra do, do Afonso, o recurso a uma série de técnicas barrocas que foram consagradas principalmente na obra do Gregório de Matos. Então, tem aí uma série de correlações muito interessantes. Esse Gregório de Matos, que alguns dizem que não teria existido, alguns dizem que, na verdade, é um conjunto de autores, provavelmente é, mas o fato é que, um, como disse o Haroldo de Campos uma época Gregório de Matos o mundo Gregório de Matos era absolutamente essencial para compreender junto com o padre Antônio Vieira toda a lógica do barroco construída no, em Minas e que era antecedida naturalmente pela presença baiana do Gregório de Matos e aí ele vai a, a, visitar a casa do Gregório de Matos ali no terreno de Jesus e aí descobre né, que abaixo, né, numa época que era o Rotary Club do Brasil, eu acho, o Automóvel Clube do Brasil que fazia essas placas, ele descobre numa placa embaixo da placa aqui da IC Gregório de Matos, União Espírita Baiana. É né, uma, uma conjunção assim, absolutamente excepcional. Ele usou essa foto em uma série de livros dele, ela virou uma foto, quase uma foto também é, performance, uma foto performance, eu poderia dizer. Né, uma foto performance dele presente assim paralisado ao lado né, dessa presença virtual de Gregório de Matos ali no meio daquela daquele mundo barroco né, do Terreiro de Jesus e é então a partir dessa dessa pesquisa que a gente vai se voltar principalmente para um livro é, que ele chegou a publicar é, nos anos 80, chamado O Belo e o Velho. Esse livro é, correspondia a um percurso poético de 1982 a 1986, e se eu não estou enganado, ele teve uma edição, e foi assim que eu conheci com uma edição feita pela é, legendária tipografia do Fundo de Ouro Preto, dirigida por um outro poeta meu contemporâneo e que eu admiro muito chamado Guilherme Mansur que até hoje mora lá em Ouro Preto né e contemporâneo também um pouco mais novo mais para minha idade menos para Carlos Ávila que também é meu amigo filho de Afonso Ávila de uma geração assim ligeiramente um pouquinho mais velha que eu mas só um pouquinho né é, no fundo talvez a gente seja muito próximo né a, a Carlos também é poeta como o pai né? É, não, não à toa o pai deu o nome de Carlos né? quer dizer, tem todo um jogo de espelhos aí, muito interessante, muito vibrante, muito extraordinário e o Guilherme então publicou esse livro Belo e o Velho, eu acho que foi ele que publicou, ou talvez tenha feito uma segunda edição, e aí uma das coisas que chama atenção nesse livro é que ele é um livro construído numa lógica de de uh, organização do texto, que eu diria que é muito, muito curiosa, porque ela nem é poesia e nem é prosa. Né? Há quem diga, por exemplo, que a poesia concreta teria errado, porque teria vaticinado o fim do verso, e, afinal de contas, o verso não acabou. Ou, ou, outros autores já chamaram a atenção, como Ali Salomão, por exemplo, que ele não poderia ter chegado ao que ele fez sem passar pelo rio de fogo, ou seja, sem passar pelo não-verso da poesia concreta para chegar no reverso, né? num outro verso, no outro lado da moeda, no reverso do verso. É um pouco isso que Afonso faz aqui, porque o texto, tipograficamente, eu mencionei a tipografia do Fundo de Ouro Preto de Propósito, esses textos foram montados tipograficamente, e aqui nessa edição não, mas na edição original que eu não possuo, é possível ver isso muito bem, ele se constrói como um bloco justificado, né? como um né? um totem é, de letras, né? um bloco inteiro justificado no canto esquerdo da página. E, é, de parte, isso ser uma diagramação comum, esse totem é meio estranho porque há umas interrupções que vão fazendo quase como uma espécie de... Parece uma coluna em que se arrancaram pedaços daquelas que se encontram, às vezes, uma igreja barroca. E esse, esse texto, vai, esse tipo de textologia, vai se espraiando por todo o livro Belo e o Velho. Né? O Belo e o Velho é um livro já é, posterior a essa época, dessa foto aí, né? ou, ou seja, é um livro também que já aproxima o poeta da grande discussão sobre envelhecimento, sobre o percurso da vida e tal, que é um tema que aparece na história da poesia, o tempo todo. Né? Essa relação com o passado, essa relação com o envelhecimento, com a mudança, isso para o Afonso foi um dos temas recorrentes dele. Ele que era um poeta muito, de, muita, de muita força, um poeta cuja poesia tinha muita sensualidade, né? que aludia muito a uma potência, inclusive uma potência masculina. Né? E aí é, ele o tempo todo tratou disso, né? de como é, vai mudando o corpo da gente, vai mudando a nossa relação com o mundo né? e de como isso interfere na nossa percepção. Mas, além disso, ele tinha isso na própria história do barroco, né? Né? É, poetas que, tinham, que eram denominados por serem os mais velhos, os mais novos, né? tem essa história do Hanson, o velho, enfim, na, na pintura e em vários outros contextos, há essa presença sempre dessa questão. E, ao mesmo tempo, essa essa viagem do tempo, que é, tem também como paradigma distante ainda no Renascimento, a figura de Dante Alighieri, né, e que depois vai, ah, é, com essa ideia da descida aos infernos, vai se reproduzindo ao longo do tempo, também aparece um pouco aqui. Mas, para além dessas possibilidades de leituras né, intertextuais de, de literatura comparada da obra do Afonso, existe também um jogo de palavras que pertence ao barroco e que foi retomado né, por toda a poesia moderna e pós-moderna, principalmente no Brasil, como o caso do Afonso, me parece, que é esse jogo de interrupção da linha do texto, que acaba criando uma espécie de é, cavalgamento estranho ou de é, texto em prosa que se corta em versos, mas que, no entanto, ainda permanece em prosa, embora permanecendo também em versos. Né? Você sente a pulsação do verso aqui, mas é prosa, mas é verso simultaneamente. Então, isso é o que me interessa, que eu tenho tratado aqui muitas vezes. Então, eu vou agora passar a leitura de alguns dos trechos desse, desse extraordinário Belo e o Velho. Começando com Viagem em Ecos à Volta... De minha profissão. Na viagem não feita aos Parises, patrões, a surpresa dos louvores em taipa de pilão e a ânsia de vômito em nenhum avião no chão de minério e as e palavras padrões, retabulo, rocai, rosácea, palavrões da impudência de ouro, desde Douro, devoção, tempo imaginário, corroído, vão de parede, a po, Recidos aos sapões, para o nad, A, a inanição, o não, o sem, sentido signo da repetição, Metáfora de si, mesma mitificação. Do olho vesgo, do olho velho, Das versões sublimadas, sublimadas, iminares, dicção de heranças, erros de edição no livro de Linhagem e Corrupção da linguagem Lida Língua de Abusões Aprendida em dadas babais cartões, postais posters, poemas, pichação de muros, murais mumificação do prepúcio peito pés e mãos em cera cedro, patina Pedra, sabão, a boca aberta, na sabida lição de Erud, e são, perversão, com são, em, as, em, es, em, is, em, os, em, os, em, uns, em, ons fiscais de bordo, examinem meu passaporte. Que interessante, essa gagueira também, né, do texto, é um... É, é, aqui, eu acho que, diferentemente de outros autores que eu já trouxe aqui, a prosa não, não é um, um mar de texto, mas é uma interrupção constante. Né? É, vou ler agora um outro texto desses, né, que a gente poderia dizer que é um texto, não há propriamente... Há uma anulação mesmo da figura do verso, né, mas há um verso, né, de alguma maneira, que é o que dá título ao livro Belo e o Velho. Velar o velho, se por velho é velho, velar o velho, se por velho é breve, velar. O breve, se por breve é o velar, o belo, se por belo be é eterno. Novar o velho até onde é hélio novar o velho até onde é breve, novar o velho até onde é belo, novar. O velho até onde é eterno. Saber o velho por saber o velho. Saber o velho por saber o breve. Saber o velho por saber o belo. Saber o velho por saber o, velho por saber o eterno. Velho, velho, velho, breve. Velho, belo, velho, eterno. Velho velar do velho... velho o novar do velho, velho, saber do velho, velho, véu vel, dar teia que a aranha se interrogue. Essa, é, é, esse poema já, que eu diria que é esse poema prosa, esse proema, né, como gostava de dizer o, o, o Haroldo, é, é uma construção já que se, que se dá em torno das possibilidades de interrupção das próprias palavras, como se se quisesse dizer alguma coisa que nunca alcança completamente. Né? Ah, o terceiro texto que eu vou ler aqui é o Expressão Corporal, texto que não apareceu com esse nome numa revista que eu tenho citado muitas vezes aqui, A é Corpo Estranho 3, publicada nos anos 80, mas ao ser solicitado a mandar um texto para lá, ele mandou. Esse sensacional texto. Liberar o corpo desse pano grosso, desse pelo exposto, caldo de cura, corte e costura, mídia e fixa, um meia confecção apertada no peito, afetada, jaqueta de má consciência, máscara de nascença, a rocha da ao rosto, rótulo, rubrica, imagem, impune, ícone ideológico. Liberar o corpo desse estômago sófrego, desse espaço de fome, lugar da devoração, dia nunca da caça, ia sempre do caçador, dente a ah, do saque de gestão do animal, é da dor, praga do Egito, ave de ra... Pina, rato, formiga, gafanhoto, gula de Pantagruel. Liberar o corpo desse potro solto, desse pênis pêncio, pater et circe cis, regalo de galo, guru do orgasmo, ereção do rei Salomão, eros do barba azul, astral do, de serralho, sarraceno, fatalidade do falo, fúria fornicantes império dos sen, idos, insânia semântica. A chave do código escreve-se striptease. E aqui, esse a chave do código escreve-se remete aos poemas código que existiram numa fase final do período mais geométrico da poesia concreta. E, ao mesmo tempo, remete também toda a construção desse texto a um jogo que, muitas vezes, foi copiado por pessoas mais imperitas, tentando aproveitar-se desse jogo para poder dar um ar de experimentalismo ao texto. Mas é um, é um jogo muito difícil de ser jogado, né, que é esse do corte das palavras. Né? Porque cada corte tem uma significação. Então, por exemplo, quando ele diz império dos idos em semântica, isso também pode ser lido, como a, a, a, a linha vira, idos em semântica. Né? Então, esse império também é um, é um império do da, da, da machesa, mas também da decadência né, dessa própria suposta marchesa, né. Então, ah, aí tem um, um, uma série que eu acho que é muito interessante também e que depois eu vou ler um trecho ah, que eu acho fabuloso de um, um livro anterior dele, em que ele brinca também com essa questão da prosa, e aí entra aquela história do docu dos documentos que eu falei. É Clânica... E são dois poemas que ele faz dessa série, Clânica 1 e Clânica 2, que é, Clânica vem de clã, né? então é uma referência a pessoas da família. Saga estoica. Quem comeu a carne que roa o osso? Beba Babe, o monstro do moço. A coca, o cuspe de décio de Deus, do demo. Pare o prato preterido, a pelanca do pescoço, ruga do rosto, molhada ao molho, avalgue a calva, o páreo da pista pesada, a armadilha, a areia arcaica, jogo do jockey jubilado, passe a ferro, a ferrugem, o punho, puí, do, engome, a gola gasta sol e o sapato passo em falso, da falta soletre com sal iva salgada a sílaba só so, ofrei o soluço o osso ao gosto goto da garganta gargare g arfe urfe urre roa, raiva rumínio, dito e na o dito do discurso de afora do último uso avô antônio roberto a bênção. Né, ao fazer um poema dedicado a um dos membros do clã, da família, né, ele faz uma intertextualidade aqui, principalmente com os textos de Despinatari Piatari, que usou também esse recurso no mesmo livro dos anos 70, que ainda vai aparecer aqui, O Gosto da Memória, né, é, em alguns dos textos, que acabaram também aparecendo em algumas dessas revistas alternativas que surgiram por aí. É, ao usar, ao fazer um livro que, como Barrocolagens, que é o que ele fez entre 1968 e 1975, e que resultam de, das pesquisas que ele fazia de documentos, o Afonso desentranha desses textos né, uma série de passagens. Né? Então, por exemplo, quando ele mexe com os autos da devassa da inconfidência, né, ele pega, por exemplo, um trecho assim, Joaquim José da Silva Xavier, o Férez do Regimento, da cavalaria Paga de Minas Gerais, tem muito grande número de testemunhas que ocupam em que proferia sediciosas proposições de que a América podia ser independente e livre da sujeição real e que os filhos dela eram os viz e fracos que não faziam o que fizeram os americanos ingleses que ele achava com ânimo de, de cortar a cabeça ao general conserva-se preso na fortaleza, é filho de Minas. Ele meio que transcreve o texto dos autos da devassa mas dando a esse texto uma certa condição dele que não perdoa né, o modo de redação burocrática né, do inquisidor, do, do, do, da pessoa que faz o levantamento, que faz o texto jurídico. Né? O exemplo disso que eu acho que é mais sensacional é justamente o que está em Código de Minas, que é o livro dele, em que ele, então, é, recebe completamente... Né, a proposta da poesia concreta e mistura isso com toda essa experiência e constrói um texto absolutamente é, singular e fabuloso. É, dentro desse é, sensacional Código de Minas, a gente encontra um, uma pérola, que é esse pequeno catálogo colonial de nomes, cor de pele e meios de vida. É, tem uma, uma epígrafe nesse, nesse texto que explica de Herculano Gomes Matias, é, e esse texto do Herculano Gomes Matias está num texto dele próprio, né, chamado Um Recenseamento da Capitanina de Minas Gerais, Vila Rica, 1804. Dizia, então, esse Herculano Gomes Matias, Vila Rica atravessava, em 1804, uma fase de estagnação. As lavras exaustas haviam reduzido grande parte da população, a um estado muito próximo da miséria. Da famosa Idade do Ouro, restavam praticamente os vestígios materiais nos morros esburacados e nos córregos sinuosos, onde renitentes faiscadores teimavam em buscar recursos para a sobrevivência. Dava-lhe certo alento a circunstância de ser a capital administrativa da capitania, o que implicava na presença obrigatória de funcionários civis e militares com seu secto de familiares e dependentes. Então, o que o Herculano está descrevendo aqui é a formação de uma certa sociedade que tinha enriquecido barbaramente com a exploração do ouro, através do trabalho escravo, e que agora se via reduzida a uma situação de pauperização por conta de todo o processo de declínio das lavras de ouro em Minas Gerais. Mas, não obstante isso, se vê claramente nos cortes que ele vai fazendo dessa lista. De personalidade da cidade, de pessoas da cidade, como vai se dando essa estratificação que vai do 1 ao 5, e que é absolutamente impressionante, considerando-se que já naquela época se fazia essa discriminação da cor, não é? o que significa muito nesse caso, e que eu acho que é conveniente falar aqui. É, tem algumas abreviações que eu vou pular, porque eu desconheço. A essas formas abreviadas. O texto usa uma grafia da época né? e, muitas vezes, algumas dessas abreviações nos escapam hoje em dia. Número 1, um, o coronel J. E. Veloso Carmo Branco que vive de minerar com fábrica. O capitão Carlos de Assis Figueiredo Branco que vive de negócio da fazenda seca. O Alferes Francisco Lopes de Oliveira Branco que vive de seu negócio de molhado. É, Marechal de Magno Gomes Branco que vive de seu negócio de fazenda Seca e Negros Novos Luiz Antônio de Barros Branco que vive de rendimento Dos alugueles de suas casas Dois Doutor Lucas Antônio Monteiro de Barros Branco que vive de ouvidor geral E corretor desta vila O doutor Diogo Pereira Ribeiro de Vascos Branco que vive de inspetor do papel selado o doutor Antônio José Vieira de Carvalho, branco, que vive de cirurgião-mor. O muito reverendo Vidal José do Vale, branco, que vive de pároco dessa freguesia. O coronel Pedro Afonso Galvão de S. Martinho, branco, que vive de comandante do regimento de cavalaria de Minas. O coronel Carlos José da Silva, branco, que vive de deputado da Junta Real. O capitão Antônio José Ruiz de Azevedo, branco, que vive do ofício de primeiro tapelilhão desta vizinhança, ou desta vila. O tenente Rodrigo Soares de Albergaria, branco, que vive de escrivão da intendência. O tenente Inácio José Nogueira da Gama, branco, que vive de porte estandarte da tropa paga. O guarda-mor Francisco da Costa Oliveira, branco, que vive de um ramo de dízimos. Três. O Alferes Manuel da Costa Taíde, branco, que vive da arte da pintura. Francisco de Silva Maciel, pardo, que vive de sua arte de música. Monel Francisco Lisboa, pardo, que vive de escultor. de Carvalho Ribeiro, pardo, que vive do seu ofício de entalhador. Adão Cardoso, pardo, que vive do ofício de livreiro. Paulo Fagundes, pardo, que vive de mestre alfaiate. José de Santos Correia, Pretumina que vive de fogueteiro. João Carvalho, criou que vive do seu ofício de barbeiro. Domingos Pereira Lima, pardo, que vive do seu ofício de sombreiro. João Ruiz Borges, pardo, que vive do ofício de pedreiro. Eugênio Pereira, criou que vive do ofício de chupeteiro. Manuel Simões de Matos, pardo, que vive do oficial de ferreiro. Manuel de Castro Lobo, pardo, que vive do seu ofício de latueiro. Serafim Correia Fortuna, pardo, que vive do ofício de Sirigueiro. Antônio da Rocha, pardo, que vive de Carapina. 4. José Ferreira da Silva, branco, que vive de Cobrador da Bula. Joaquim de Souza Benavides, branco, que vive de Ensinar Meninos. Francisco Leite, esquerdo, pardo, que vive de Trombeta do Regimento de Linha. Joaquim José de Santana, branco, que vive de Carcereiro da Cadeia desta Vila. Maria Lopes Pinta, parda, que vive de suas costuras. Hilária de Mendonça, crioula, que vive de fiar algodão. Miguel José de Araújo, branco, que vive da Campainha da Misericórdia. Ana Mis, mina, que vive de faiscar. Micaela, crioula, que vive de enfermeira do hospital. Dionísio Ruiz, criolo que vive de sacristão da Capela das Mercês. Ana Maria dos Anjos, branca, que vive de tingir correias aos soldados. Ana Teodora de Crasto, Parda, que vive de tecer do seu tear de algodão. José Ruiz Pombo, branco, que vive de ser andador da ordem terceira de São Francisco. Ana Vieira Ruiz, cabra, que vive de lavar roupas. Manuel da Gama, crioulo, que vive de viajar para ajuste ao aluguel ou aluguel de sua pessoa. Luísa Pereira, parda, que vive de sua agência. José Ferreira Santiago, branco, que vive de carregar pedras. Jacinto Meireles, branco, que vive de sem ofício algum. Juliana Crioula, que vive de esmolas que lhe dão os fiéis. Francisco Pretumina que vive pobre. 5. Eusébio Pardo, escravo. Manuel Angola, escravo. João Banguela, escravo. Felícia parda escrava. Rufina Cabra, escrava. Joaquim Congo, escravo. Antônio Rebolo, escravo. Antônio Monjolo, escravo. Francisco Mina, escravo. Maria Crioulo, escrava. Alexandre Crioulo, escravo, Feliciano Xambá, escravo, Francisco Cabundá, escravo, Antônio Nagô, escravo, Maria Cabo Verde, escrava, Rita Mulata, escrava, João Luanda, escravo, José Bahia, escravo, Francisco Maranguai, escravo, José Camundo, escravo, Antônio Baca, escravo, Francisca Mística, escravo, João Nembumbi escravo, Francisco Camundongo, escravo, José Sutiro Massuli escravo. Esse eu acho um texto é, extremamente forte, porque ele pega, inclusive, todas as terminologias usadas que se misturam aos termos depreciativos, as terminologias usadas para dar a designação das origens dos negros escravizados, né? e como isso tudo era relatado. Notem bem, o texto que eu acabei de ler é todo pinçado, recortado, não é produção dele, é todo recortado dos próprios documentos, né? E é uma demonstração de quão antigas são essas práticas escravistas no Brasil e de quão antigas são, de quão antiga é a estratificação social ligada à terra e ligada aos, aos vários ofícios, né? Inclusive uma outra coisa impressionante nesse texto é a figura feminina que aparece apenas fazendo serviços domésticos ou subalternos quando não, até num estado de miséria absoluta. Quer dizer, é um texto extraordinário, porque é um pesquisador que descobre, desentranha uma potência poética do texto, que também é um documento histórico. É... Essa é a conversa que eu queria ter com vocês sobre a obra do Afonso Ávila e apenas, obviamente, como todos esses programas da série Prosa Poética, um aperitivo para vocês irem buscar e descobrirem a obra Desse extraordinário poeta e algumas das experiências que ele fez usando esses recursos que estavam, em certo momento, presentes em vários poetas e que motivaram em alguns o desenvolvimento de todo um caminho de prosa poética que não é a prosa narrativa tradicional que a gente conhece comumente. Convido vocês a, a comparecerem aqui daqui a 15 dias. Né, esse programa, eu gostaria de chamar a atenção disso também. Esse programa é. Um, um, que é sempre bom lembrar, é um pro, projeto de extensão do SECULT, Centro de Culturas Linguagens e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e é um programa que vai ao ar toda quinta, sim, quinta não, sempre às 15 horas. Né? Hoje eu estou aqui com os, os elementos aqui em amarelo para referir o ouro, que foi a, a principal é, riqueza, da produção do barroco brasileiro, a principal motivação da exploração do barroco brasileiro, e, ao mesmo tempo, também é uma, uma reconversão dessa, dessa metáfora e dessa poética do ouro que Afonso Ávila fez. Muito obrigado por todos que assistiram hoje, esse programa foi pré-gravado, e convido vocês, daqui a 15 dias, para mais um Prosa Poética. Aquele abraço, muito obrigado.